Galera, Reptile é um personagem que faz muita falta e ele precisa retornar no Mortal Kombat 12. Por que, que eu tô falando isso, cara? Recentemente, o nosso querido Ninja Killa postou lá no seu canal... Um videozinho jogando com o personagem no Mortal Kombat X. Assistindo esse conteúdo dele lá, né? E tudo mais, bateu uma saudade imensa do personagem. E é isso que nós vamos conferir juntinhos hoje aqui nesse vídeo, meus amigos, algumas partidas do Ninja Killa jogando de Reptiles. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre. vamos para mais um videozinho de gameplay de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, cara, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse nosso site que é o e considere se tornar um membro aqui do canal se você puder, para poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos. Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, assiste o vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto aqui que já ajuda demais, galera. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Eu tô aqui no canal do Ninja Aquila mais uma vez pra gente poder conferir, tá? E, novamente, pessoal, a gente vai assistir esse vídeo aqui até um determinado tempo, porque ele é muito grande, e aí, obviamente, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem o vídeo todo na íntegra, beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, bora lá conferir partidas aqui do nosso querido Ninja Aquila jogando de Reptile pra gente poder até mesmo matar um pouco da saudade que a gente tá Desse personagem. Simbora, galera. E já começamos ali com aquele slidezinho do Reptile, aquela investida ali, botando a Kitano no canto. Novamente ali, um slide muito bem colocado. Já começa aquele combate ali com o Reptile, dá aquela paralisada no tempo ali, pra poder emendar um pouco mais dos combos ali. Rapaz, olha a quantidade de dano que o cara já meteu com o Reptile, velho. 61%, meu amigo. A Kitano, ele consegue uma excelente reação, troca de lado, já tá metendo aquele combate em cima do Reptile também. Paciente ali o Ninja Kila defendendo e acabou levando esse primeiro round Meu amigo, vocês viram o 61% de dano que esse cara fez com o Reptile? Ô oh, louco, rapaz Olha o ping ali embaixo também, ó 199, 200 MS, meu Deus do céu Deu aquela paralisada no tempo ali, acabou sendo pego no ventinho da Kitana Que passa ali pro outro lado, muito esperto Olha esse combaço ali acontecendo, a gente sabe que essa personagem também Tem combos monstruosos quando o cara sabe jogar com ela, hein? Ó, oh, muito esperto ali a Kitana, com seu espaçamento, dando aqueles pulos neutros ali, tentando cavar alguma coisa do Reptile Saiu muito bem ali do canto, o Reptile também Já consegue uma excelente conversão Hum, acabou não acertando, mas mesmo assim, com um tempo mais lento, né? Ele conseguiu uma conversãozinha pequena ali, mas acabou trocando de lado Tá só a trocação franca ali o tempo inteiro, rapaz Cada um deles ali, muito esperto, tentando sair das estratégias um do outro Ó, a Kitana consegue ali um excelente golpe aéreo, consegue o seu combinho de 4 hits com 19% de dano Tentando dar counter ele, no projétil do Reptile Sabe que é um jogo que ele não vai, que ele não vai ficar querendo jogar ali, rapaz Que é a distância e com o um HP que ele tava era meio complicado E o Ninja lá acaba levando esse essa primeira luta, no caso, né, rapaz Um outro cara que eu sei que joga pra caramba, assim, é um especialista morde de Reptile É o nosso querido Kile Shinok, mano o Shinnok é impressionante jogando de Reptile também Nossa senhora Vamos lá, já começamos ali com aquela investida Kitana atacando seus ventinhos ali de longe Deu aquele cancel ali no ar Muito bem defendido ali Consegue um excelente golpe final ali dentro da sua string Que é overhead, se eu bem me lembro, né, do Reptile Teve, Acabou tendo que quebrar ali esse combo da Kitana para não ser muito punido Não causar muito dano, né, no personagem Acabou passando ali pro outro lado, excelente combo de 28% ali do nosso querido Reptile Já deu aquela paralisada no tempo Teve que quebrar pra não tomar mais 60% na cabeça ali agora o jogador de Kitana Nossa senhora, esse overhead do Reptile Se eu não me engano, pessoal, vocês podem até me corrigir, tá? Essa porrada que ele dá com as duas mãos assim, né? No personagem É overhead, não é? Até onde eu me lembro E é muito rápido, cara, nossa já deu aquela paralisada ali no tempo, mas tava bem esperto ali, o jogador de Kitana já mandou aquele leque, ele não conseguiu cons completar a sua execução de combo ali agora Mas um overhead ali do Reptile acabou tendo que quebrar pra não tomar mais 60% de dano ali caladinho no cantão Consegue ali uma excelente conversão com sua bola de energia, vamos dizer assim, o Reptile Tá numa situação vantajosa agora o Ninja Killa só administrando, tenta sair do canto da Kitana pra não ser muito pressionado já foi ali do outro lado para dar uma paralisada no tempo o Reptile, mas não consegue chegar a tempo poder fazer a conversão. Acabou soltando a defesa no momento que não devia, quitando e vai perder a luta. Ninja Killa leva mais um round, mais uma luta no caso aí, né? Meu Deus, cara. O bicho é um monstro com, com Reptile também, né, bicho? Nossa. É, e o mais legal nos vídeos do ninjaquila que eu acho muito legal de, com, de conferir no canal dele e tudo mais, né? É que ele pega um personagem, pelo que eu entendo... Treina com ele por um bom tempo e aí ele faz um Let's Try personagem X, entendeu? E aí ele posta no canal dele ali, ele desempenhando contra esse personagem contra outras pessoas no online mesmo, né? Já consegue ali um combi de 35% Reptile. A Kitana não consegue chegar ali o seu ventinho, toma um projeto no meio da cara. Excelente counter ali do Ninja Killer, Mais uma voadora que leva ali mais um round para o Reptile, o Ninja Killer. Hum... Excelente gancho ali agora para poder começar, calterando o pulo da Kitana. Situação um pouco complicada ali, teve que usar o seu golpe amplificado ali que tem escudo para poder sair dessa situação. A bolinha de energia ali do Reptile acabando sendo, acabou sendo muito esperto, teve que quebrar a Kitana ali para não tomar um combate, acaba perdendo o round. Excelente investida ali agora do Reptile, duas bolinhas ali agora, tentou a conversão para poder finalizar o round, não conseguiu, mas conseguiu mais um ataque do Reptile e finalmente fecha mais uma luta. E agora a gente tem aqui o Reptile contra Taqueda, meu amigo. Vamos ver, hein? Já começa bem ali, utilizando muito bem ali os recursos do Reptile, poder dar aquela enganada no nosso querido Taqueda. Olha só que excelente combo ali agora de conversão do Taqueda também, hein? Só trabalhando ali nas correntes do Taqueda, junto com as Kunais, que ele vai largando ali no chão, explodindo nos pés do Reptile. Consegue um excelente agarrão, muito bom o gancho ali agora como counter. Conseguiu um excelente investida, aí, lá viu o combo ali do Taqueda acabou dropando ali, defendendo muito bem o Ninja Killer também. Defendeu ali o overhead do nosso querido Reptile, mas meteu aquele agarrão ali agora muito bem defendido. Agora vem a conversão completa, só que não foi o suficiente ali agora na... Hora de colocar a tela lenta, vamos dizer assim Poder fazer aquela conversão de 60% Mas acaba levando ali, muito esperto em Jaquila Fazendo a pressão no canto, o primeiro round, mano hum. Ó, Já consegue uma excelente conversão Lá vem o 60% ali, mais uma vez, do nosso querido Reptile Nossa senhora, 60% mesmo, né, de dano Vai botando aquela pressão ali O Takeda sem muito o que fazer o player do Takeda, no caso, né? Só vai largando as dias funais, acaba tomando a bolinha do Reptile. Lá vem a conversão completa ali para poder levar o round e a luta. O Ninja Killa mais uma, meu amigo. Reptile, win. Reptile wins. Fight. Muito louco, hein? Ó, já tentou ali um golpe, um pulo neutro, mas acabou sendo punido, né? No caso aí, pelo nosso querido Ninja Killa. Acaba colocando o Takeda ali no canto, já vai botando ali a sua pressão absurda Teve que quebrar pra não tomar mais 60% de dano Tenta ali uma puxada no Reptile, não conseguiu, a distância não favoreceu Ó, mais uma conversão ali, muito esperto em aquilo trocando de lado com o Reptile Meu Deus, o jogo muito rápido, já acabou levando mais um round aí, cara Sem muito o que fazer, o player de Takeda, cara hum, barata louca, hein Tomou ali um vaso na cara Aquelas conversões ali com um golpe baixo de seguido de overhead do nosso querido Reptile. Tá sem barra pra quebrar. Não conseguiu barra naquele momento ali, cara. Senão ele ia tomar um dano de 60% caladinho. Mais uma vez. Ó, muito esperto ali agora. Pegou em cima do golpe especial ali. Não fez a conversão completa pra de taqueda E lá vem, meus amigos. Lá vem 60% de dano. Não tem barra pra poder quebrar o taqueda Acabou não 160%, 60%, mas foi 47%, suficiente para ele poder acabar com essa luta de vez. E Ninja Killa continua batendo com um cara mesmo morto ali, ó. <risos> é, meus amigos, cara cabulosíssimo aqui. E eu vou aproveitar, pessoal, para poder encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Como eu disse, eu vou deixar. Esse vídeo de gameplay do Reptile aqui, né, do Ninja Killer jogando com o Reptile, no comentário fixado para vocês conferirem na íntegra todo o vídeo, que são 38 minutos de gameplay dele fazendo ali com o Reptile contra outros personagens também ali, né? Não só a Kitana ou Takeda, tem outros ali também no meio do caminho, porque ele joga várias FT5 nesse videozinho que ele fez. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o quanto vocês sentem falta e o quanto vocês querem ver o Reptile também de volta no Mortal Kombat 12. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo aí. Até mais.